Vamos lá, Marcelo. Você que está acompanhando hoje com a gente aqui, um prazer te receber. Hoje, prazer um... E hoje é diferente, meu amigo. Hoje o, o de carona com curtir, o de, de carona com curtir hoje é diferente porque ele é de que forma? Ele é forma virtual, não estou dirigindo, não estou te recebendo do lado do banco do carro, mas não tem problema, a gente vai conseguir fazer um programa muito legal participando aí com os nossos convidados. Já está aí o Marco chegando, desejando boa tarde para todo mundo que vai participar aqui conosco. Você. Fique à vontade para mandar aí a sua pergunta sobre o corfebol. O corfebol, que é um esporte muito bacana que surgiu na Holanda, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, se você gosta de esporte, antes de mais nada, curte esporte? Se você curte, é legal, mas os esportes tradicionais, ah, futebol, gosta de futebol, então o segundo esporte, o vôlei, o basquete. Mas o corfebol, será que você não vale a pena conhecer essa experiência? Então vem comigo, porque hoje... O De Carona Concurti virtual é com o Marcelo Soares, professor de Educação Física e que é o pioneiro desse esporte no Brasil. Marcelo, tá preparado para sair de Carona Concurti? Estou tô preparado, estou preparado. Vamos lá, liga o carro aí. Vamos embora, garoto. <risos> Começa de cara, então, Marcelo, falando para a gente aqui que participa do programa, para quem está acompanhando. Fala para a gente o que é o confebol. Até onde eu sei, o confebol é um esporte que nasceu na Holanda né, em 1902 e que tinha um grande diferencial de outros esportes até então, para aquela época, que era a integração, é isso mesmo? Isso, ele foi criado em 1902 na Holanda por um professor de educação física chamado Nico Brook Repete aí comigo, Rodrigo, Nico Brook Nick Brook Roja. Isso, isso, já aprendeu a falar holandês. Ele inventou, <risos> ele inventou esse esporte para fazer a integração dos gêneros, né? e principalmente para a menina, para a mulher holandesa, que naquela época não podia participar de nenhuma atividade física. Né? Nem nas aulas de educação física a mulher tinha esse direito. Então, ele inventa um jogo né, que se assemelha ao basquete, porém ele não é, é, é uma variação do basquete. Né? Algumas pessoas até é normal, é natural, porque a semelhança de objetivos, que é acertar a bola na cesta, né? então, a pessoa confunde. Então, ele foi criado em 1902 na Holanda. Maravilha. E, e aí você, quando trouxe então, o Poffebol, Marcelo, para o Brasil, no caso, sendo pioneiro desse esporte aqui, aqui no país, você fez algumas mudanças específicas nesse sentido, porque até então, lá, com a intenção de colocar mulher para fazer a prática esportiva, quando você trouxe para o Brasil, você aprimorou isso tudo. Afinal de contas, aqui também todos jogam, mas aí tem aquela questão da idade. Eu posso jogar com uma criança de 5 anos com uma pessoa de 80, por exemplo, no mesmo jogo, sendo quatro homens e quatro mulheres para cada lado, é isso mesmo? Não? Sim, sim. Ao longo desses 20 anos de trabalho com coffebol, eu vim desenvolvendo né, formas diferentes de jogar coffebol, sempre mantendo a regra básica, que é o não contato físico, Tá? não é permitido no coffee o contato físico, encostar no adversário é falta, ou seja, para você recuperar essa bola do adversário, você tem que antecipar o passe, ou seja, o adversário ele é um parceiro, ele é amigo, então você tem que ter cuidado com ele nessa questão da marcação. A outra regra básica também é a não progressão com a bola, então você tem que se movimentar constantemente. Agora, essa movimentação pode ser correndo ou andando, Legal. Então, eu fui desenvolvendo, baseado nessas regras, né, algumas, é, e também em função da, do, do espaço físico, né, aumentando a quantidade de jogadores, diminuindo a quantidade de jogadores, mas sempre trabalhando na questão do misto, né, homens e mulheres, meninos e meninas. Isso é, isso é, o, é o mais saudável do jogo. Né? Muito bacana. Quer dizer, você transformou um esporte que até então tem a sua, a sua competição mas de uma forma que também possa ser lúdico, possa ser participado por várias pessoas. Quer dizer, eu posso sim, trazer sim. O, eu posso levar o meu pai, minha mãe, posso levar meus filhos, pode levar neto, enfim. É uma integração, na verdade, que a pessoa aprende a fazer uma atividade física, de uma maneira lúdica, e de uma maneira que você tenha competição, mas sem agredir o adversário. E aí tem a junção do basquete com o handball. Existe essa, essa mistura desses dois esportes nisso também, Marcelo? Sim, alguns fundamentos, alguns fundamentos, o passe de peito, o passe picado, o passe de ombro, é utilizado no. no... No corfebol. Na hora do arremesso, né tem pessoas que já têm a prática né, do, do, do arremesso no basquete, elas fazem aquele gesto né, do jump do, do basquete, porém o objetivo no corfebol é você jogar a bola para a Então, eu dou liberdade total de movimentos, até porque o corfebol atrai pessoas que, que têm dificuldade, que não tiveram uma vivência esportiva. Então, o divertido do coffeeball é você inventar o seu movimento. Democracia, liberdade total. E tem pessoas que repetem aquele movimento que ela própria inventou. Né? Não que eu não ensine o um movimento básico, mas eu, eu vou dar essa liberdade para que a pessoa goste, se apaixone. E aí fica mais fácil, o jogo se torna cada vez mais prazeroso. Bom, muito bacana, Marcelo, e aí eu quero, eu quero saber um pouquinho, acredito que também quem está acompanhando a gente, de entender um pouco desse seu trabalho na questão que diz respeito à disseminação, de levar esse esporte para as escolas, levar para a sociedade mais carente, que é um dos trabalhos muito bacanas que você já realizou, nós vamos falar um pouco aqui depois de uma, que é uma curiosidade que, que vai impactar muita gente que está vendo o nosso programa aqui. E de levar para os centros esportivos também. Eu conheci o clofferball, tive o prazer de te conhecer no ano de 2004. Você começou com isso em 2002, se eu não me engano. e 98, 98 que eu comecei. Mas, mas no SESC, no SESC. Sim, sim, em São Paulo, em São Paulo eu ainda demorei uns quatro anos até, até chegar a São Paulo. Por aí, que foi quando eu tive o prazer de te conhecer através do Gustavo Cavaleiro, o grande Gustavo. E, e, e poder, assim, como é que você consegue disseminar isso, a parte assim, de você levar isso para essas comunidades, para essas escolas? Como é que foi esse trabalho? Assim? Conta um pouquinho assim, os desafios que você teve nessa questão. Bom, no início foi um pouquinho difícil, mas eu sou um estrategista. né é, Eu comecei a visitar colégios onde eu estudei, no bairro da Zona Norte, no bairro aqui no Me... no num bairro da Zona Norte chamado Meia, aqui no Rio de Janeiro, e lá eu reencontrava ex-professores que me davam a oportunidade de palestrar e divulgar o jogo. Aos domingos eu ia para a área de lazer, numa rua chamada Dias da Cruz, que é muito famosa, é a rua mais famosa do Mér, é a área é de lazer, lá eu montava o equipamento e convidava as pessoas que estavam passando para jogar, né? As pessoas ficavam olhando curiosas, a cesta de corfebol chama muita atenção, até por causa da sua altura, né? porém eu tenho uma estrutura que ela é regulável, eu consigo adaptar ela a, a, vários, a várias alturas, né, Legal. então as pessoas começavam a jogar, começaram a, começavam a interagir, e um belo dia, Rodrigo, uma criança que era cadeirante e, e estava olhando o jogo, e eu perguntei, você quer jogar? Eu não esperei nela responder, eu peguei a cadeira, botei ela no meio do jogo, né, dei a bola para ela... É, ensinei para ela como era um, um dos arremessos do coffee que é o arremesso borboleta, onde você faz esse gesto com as duas mãos joga okay? assim, né? isso Isso faz com que a bola gire e ao girar, até porque a cesta de coffee não tem a tabela, ao girar essa bola vai quebrando, né? vai diminuindo a força e acaba caindo nessa hora veio aquela luz do ghost né? me transformei no Patrick <risos> Perfeito. E, e a bola caiu a criança quase que levantou era é é sensacional, isso né? é lindo demais. E aí, a mãe da criança veio e jogou junto. E a mãe da criança era repórter e era da área de comunicação, fez uma matéria comigo ali numa folha de caderno. Uma semana depois já estava na, na, na, na página do jornal, né, do Jornal Globo. Eu, eu agradeço, né? O Jornal Globo fez uma matéria com meia página, o Coffee Ball da Família, da Integração. E essa matéria possibilitou, né? É, um acesso à mídia. Eu agradeço muito à mídia, agradeço a você, a todos que me ajudaram ao longo desses 20 anos, né? onde o Corfebol, onde a gente conseguiu várias matérias na TV, nos jornais, as pessoas se encantando com o jogo. Né? E, e, e isso abriu muitas portas. Cursos, palestras. Eu venho sempre né, pedindo a ajuda dos meus colegas profissionais de educação física é, que me ajudem, que pesquisem, que nos convidem para palestras, né? para que a gente possa mostrar a nossa experiência ao longo desses 20 anos. E o que é mais interessante, Rodrigo, o corfebol, ele sai da esfera educação física e, ela, e ele começa a entrar em, em outras áreas, como a pedagogia, como a psicologia, como a terapia ocupacional, assistência é social. Tá? Outras áreas começam a ver o Corfebol não só como jogo ou esporte, e começam a ver ele como uma ferramenta pedagógica tá? que, que une, que integra, que, fa... que, que realiza a, a cooperação. Ou seja, o ball, ele é uma atividade lúdica, ele é um esporte, ele é um jogo, mas ele é uma ferramenta de integração entre os gêneros. Eu acho que isso que é fundamental a gente enaltecer... É, é, é, ressaltar. Tá? É, ressaltar. sobre sobre esse trabalho que eu venho realizando. E os colegas de educação física que se interessam pelo jogo né, também estão trabalhando com seus alunos. Viajamos o Brasil inteiro. Tem muita gente aí trabalhando com coffee ball, né, adaptando, às vezes né, usando material alternativo. Isso é super saudável. E muitos entram em contato comigo. Né? Então, a gente tem esse, esse contato direto e eu quero manter né, para que a gente possa trocar experiências, cada um na sua realidade. A experiência com certeza. eu gosto de dividir com esses colegas. Muito bom, Marcelo. E aí, dentro dessa, dessa sua disseminação do, do cofébol no, no, no país, nas escolas, nos centros, enfim, teve um momento muito marcante na sua vida também que, que foi ir lá para Bangu 1 para levar o um cofébol nos presos. Quer dizer, entrar numa, numa, numa, numa, num local onde existe né, aquela questão não só do preconceito, da, da violência, mas assim, nossa, mas o que, que essa pessoa foi fazer em Bangu 1? E aí entra com o que você prega desde que você trouxe para cá no Brasil, que é a questão de socializar, independente de classe de gênero. E aí tinha uma, uma questão de você levar isso para a cadeia, que era que o cara que é o assassino, o cara que roubou, enfim, cada um com a sua história, não vamos entrar no mérito disso, mas de, de você levar um cara que nunca teve o um pudor na linguagem, vamos colocar assim, de quando arremessar e fazer aquela... de daquele xingamento, ele meu Deus, então de tirar o xingamento dessa pessoa, de fazer a pessoa se humanizar mais, não né, é, Sim, sim, é, Rodrigo, foi uma experiência, foram três anos dentro do sistema prisional, masculino e feminino, é, é, visitamos todas as unidades prisionais, tá? e eu fui convidado pelo um psicólogo chamado João Delfim Nadais, ele trabalhava dentro do sistema, ele viu, ele, ele viu no Coffee Ball a possibilidade de moldar até porque os detentos que participavam do projeto, era um projeto chamado Vida, tá? e os detentos só jogavam futebol. E na hora do futebol era o conflito, era a guerra, era a cultura da guerra. Ou seja, quem não gosta, o jogador X que não gosta do jogador Y, ele vai acertar as diferenças na hora do futebol. Né? Então, ele me convidou, eu aceitei o desafio. Lá chegando, eu vi que, é, infelizmente, o sistema é, precisa né, mudar. É, existe um sistema lá dentro. Né? É, e eu consegui ver que o Corfebol seria uma ferramenta para eles. Além de ser o, um, um esporte, que já, é, eu, eu comecei a modificar o Corfebol também em função deles. A questão do, do linguajar, né, eles falavam muitos palavrões. E eu comecei é, a observar também que a entonação do palavrão é o estopim para o conflito. Tá? Eles tinham várias formas de falar o mesmo palavrão. Então, convivendo com eles, eu já sabia que pela entonação o que, que iria acontecer. Então, nós inserimos no Corfebol a regra do palavrão, ou seja, não era permitido falar palavrão. E, no, e quando eles falavam palavrão, era pênalti, tá? O pênalti no coqueball é o lance livre do basquete, só que sem ar. Sendo que todos os jogadores cobram pênalti. Perfeito. Tá? Então, se você tem um espaço físico de 40 por 20, 40 metros por 20, uma quadra de handball, e você tem oito jogadores, e você, Rodrigo, fala um palavrão, vamos, vou dar um exemplo, né? Você fala um palavrão, você dá oito possibilidades do time adversário converter oito pontos. Tá? É loucura, né? E legal. depois que o time já está habituado com o gesto, né? já está ali, já jogou duas ou três vezes, Rodrigo, é fatal. O seu time... Né? E aconteciam uns lances muito, muito interessantes dentro do, da, da prática, né? porque na comemoração, alguns detentos, ao extravasar a sua alegria, soltavam palavrões. Ah, e isso. aí... Estava ganhando, de repente estava perdendo. E, e era muito engraçado. Com o passar do tempo, eu fui modificando. Antes do jogo, eu, eu pedi aos, aos detentos para que falassem palavras positivas. E aí Legal. eu escrevi um quadro né, com palavras positivas. Amor, é, amizade, é, fraternidade. Eles iam lá colocando. Né? E aí o que, que acontecia? Ao, ao, ao converter os pontos, eles... É, é, é, Falavam né essas palavras. Então. Tem esse dogma, na verdade. O cara vem te xingar e vai e fala outra coisa. Então, começamos a observar que, em curto espaço de tempo, aqueles grupos que trabalhavam, que, que conheciam o Corfebol, é, já não falavam palavrões, tá já cooperavam, já se falavam, já se tocavam, Rodrigo. Se abraçavam sem haver conflito. Então, a gente Sim. foi desenvolvendo a cultura de paz, tá a cooperação. Em entre os detentos. E assim, Rodrigo, é, foi uma... Para mim, Marcelo, né? Marcelo Soares, e para o professor Marcelo Soares, foi, uma grande, foi um grande estágio. Tá? Eu mudei como pessoa, como homem, como profissional, em função dessa oportunidade que eu tive, e que, do qual eu agradeço aos meus amigos detentos, que, que me ensinaram muito. Foram, foram muitas emoções. Eu imagino, são um dos grandes ganhos que você teve com o Cofébol, de trazer o Cofébol para o Brasil. Tem pessoas participando com a gente aqui, Marcelo, é, hoje, como eu disse no início do programa aqui, o De Caramba, com Curtido de hoje é diferente do que o que você está acostumado a assistir. Quem acompanha no Curtido mais, aliás, se você acompanha, aproveita aí, ó, já faz a sua inscrição, vai lá, dá um clique lá, dá uma força para o Rodrigo Curtido também, para trazer pessoas tão bacanas como o Marcelo Soares aqui para você, então, olha, tem pessoas participando aqui, eu vou falar rapidamente, porque é diferente claro. do que no carro. No carro não tem como fazer isso, né? porque o programa é de uma outra pegada, estou dirigindo. É, é, é. Aqui dá para a gente parar e fazer esse bate-papo gostoso, esse papo legal. E aí está o Marcos mandando boa tarde para todo mundo, falando que hoje em dia, com tanta tecnologia e acessibilidade nos recursos, como que você, Marcelo, avalia a dedicação do esportista? Ele está mais dedicado ou mais informado? Olha, é, tem que haver um equilíbrio, né? Mas o esportista hoje, né? Ele, eu, eu, eu vou dar um exemplo, né? Por, por mim, professor Marcelo, né? Eu tenho que estar agora antenado com, com, com as mídias sociais, né? Aprender muito, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? Eu acho que, infelizmente, esse pesadelo aí chamado coronavírus, né? Essa pandemia aí, veio para que a gente possa aproveitar essa oportunidade né, de nos reciclarmos, de nos aproximarmos, de aprendermos. Né? Então, quem já, quem já tinha o conhecimento, então, né, um passo à frente. Quem não tinha, vai ter que adquirir esse conhecimento. É, é, é partilhar. Né? Então, nós, educadores e esportistas, né, nós, nós temos que nos, nos adaptarmos a essa nova fase. Né? Eu também estou me adaptando, e o cofrebol também né, começa também a se adaptar. Por isso, né, é, é, agradecer mais uma vez, Rodrigo essa oportunidade que você tá dando pra, para o nosso trabalho, para o Corfe Brasileiro é que a gente tenha aí novas pessoas apaixonadas, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado o que eu tento né, é fazer com que as pessoas também se apaixonem como eu me apaixonei por esse jogo. Maravilha, não? eu que agradeço também a oportunidade, o canal do Coutinho Mais, ele sempre trabalha quatro pilares os pilares do mental, do emocional, do virtual, do físico, então não tem como não ter uma pauta tão bacana como essa e agradecendo as pessoas que estão participando aqui mandando mensagem, tem duas Luísas aqui mandando, seu montagens, boa tarde, boa tarde. Tem Luísa Leão também, parabéns pelo trabalho, Luísa te parabéns pelo trabalho, o seu trabalho é fantástico, O né? trabalho demais, é demais o seu trabalho, Marcelo, e a Sheila também, bandeira, colocando aqui também a opinião de quem trabalha o Corfebol escolar, sabe, no início é assim mesmo, e aí isso dá um pontapé para a minha próxima pergunta, em cima do que a Sheila Bandeira colocou aqui, que é exatamente isso, apesar dos ganhos que você tem nisso, tem um grande desafio de poder levar um esporte como o coferbol para dentro de uma, de uma modalidade esportiva nas escolas, dentro da grade escolar. E como é que é esse desafio, Marcelo? De, os desafios que você enfrenta para que a escola entenda que, poxa, que legal, eu tenho uma quadra de futebol de salão que é usada para basquete, que é usada para vôlei, que também pode ser usada para o Como Como levar isso para dentro da, das escolas, para que eles tenham isso também na grade escolar, Marcelo? Bom, eu tenho algumas estratégias, né? É, nem sempre, infelizmente, nem sempre a gente tem uma quadra, né? Nós, profissionais de educação física, professores de educação física, a gente não tem um espaço físico adequado. Porém, isso não é desculpa para não trabalhar. Eu acho que quando a gente escolhe ser profissional de educação física, a palavra desafio é uma constante na nossa, né? na, no, nossa, na nossa profissão. A palavra motivação os nossos alunos são reflexos são reflexos da nossa motivação da no, do nosso comprometimento então quando quando não, não se tem espaço físico é usar a criatividade para jogar eu preciso de uma área preferencialmente retangular né agora eu posso jogar na quadra eu posso, no cimento na terra na areia até porque você não vai quicar a bola você não vai driblar então não sabe. isso né eu já e, e aí voltando ao assunto do, do, do dos presídios, do né? sistema prisional, Rodrigo, nem sempre eu conseguia entrar com o material, com as, com as hastes, com a base, com a cesta. Então, eu utilizava bambolês, cones, cadeiras. Ou seja, e até jogadores tá? viravam as cestas. Ou seja, você tinha que passar a bola né? e jogar a bola e um colega, o colega, o companheiro de time segurar a bola. Né? Então, havia um revezamento. Ou seja, eu tinha verdadeiras cestas humanas. Né? Sensacional. Era muito divertido. essas adaptações, né, você pode usar no coffee ball. O desafio é grande por quê? Porque precisa de motivação. Às vezes eu vou, né quando em algumas escolas, eu converso né, é, via internet, com, com coordenadores. Às vezes eu vou direto na coordenação. E, na maioria das vezes, eu vou direto nos professores de educação física. São eles que vão ministrar as aulas e motivar esses coordenadores né, para que o ball, é, é, seja comece a acontecer nas escolas. Eu cito o exemplo da professora Sheila, que foi minha colega de, de, de faculdade. Tá? A professora está aí nos assistindo. Ela fez um trabalho maravilhoso na escola que ela leciona, que eu Tá? E lá ela convidou, fez um torneio de coffebol, os alunos é, é, participaram ativamente, foi maravilhoso. E quando lá eu estive, né, as crianças é, me receberam muito bem, foi uma emoção muito grande, eu tive que me conter é, é, várias vezes, porque são muito, a, a, a criança, os jovens, eles são muito afetivos, o coffebol transforma. Né? Eu tive relato de crianças que falavam assim Eu nunca gostei muito de jogo ou de bola Mas esse jogo eu gostei A professora Sheila fala muito De você, desse jogo E, e aquilo, aquele feedback positivo Para mim era muito, muito emocionante né? Então assim Essa dificuldade Eu não encaro como dificuldade Eu encaro como desafio, tá? desafio. E, e o desafio Me motiva É por isso que eu dou continuidade Ok? A palavra desafio me leva à motivação. E trazer aliados, né? trazer aliados para que possa tem, levar esse tem, esporte, tem, né, Marcelo? Eu, eu tenho muitos Você teve, e tem muitos aliados. Você teve Vou na mídia. Mesmo. Com Vou certeza, um e, e leva com o maior prazer, isso aí, a Gláucia Leão colocou aqui, parabéns, Rodrigo e Marcelo, por trazerem temática tão relevante. Gustavo Cavaleiro falando que cofebol é vida, né, que o Marcelo faz... Ele é sensacional, ele é milagroso, e faço dele as minhas palavras também, de, de como é bacana poder levar um esporte desse, de uma, uma ferramenta educativa de, de tanta propriedade, assim, para o desenvolvimento, para a cooperação, pelo dinamismo que, que esse esporte oferece. Afinal de contas, é um esporte que já, já ocorre em mais de 80 países, se eu não estiver enganado. Quer dizer, se não fosse um esporte que talvez por questões políticas ele seria mais disseminado. Acho que aí entraria em questão também, que não é o caso aqui agora, mas eu lembro que quando eu te conheci, uma das suas grandes missões, um dos seus grandes desafios, um o que te movia, era fazer com que esse esporte pudesse vir a ser olímpico. Isso foi em de 2004, mais ou menos, que a gente já estava pensando, 2002 para levar para 2000, nem para 2004 em Atenas. Já se falava em 2008 em Pequim e depois 2012 em Londres mas aí competia com outros esportes que, desde então, lutam para entrar na modalidade olímpica, que é o caso, exemplo, do skate, que seria agora, né? por exemplo, em 2020. Sim, sim, né? Então, acho que, é, acho que é um processo que, que, né, que quem sabe, um dia chegue lá, mas aí depende das federações, no caso, da federação holandesa, que, que é que manda nisso, até o olímpico é de esporte, né? Sim. Perfeito. É, é, o trabalho que eu, Quando eu iniciei esse trabalho com o Kofferball, em 1998, e, é, é, como estudante de Educação Física, em 2000 eu inicio um trabalho mais na prática, né? é, a federação ela tinha, ela sempre teve essa, essa, esse viés competitivo e, de, e como estratégia de popularizar o esporte, torná-lo olímpico. Né? Para um esporte hoje se tornar olímpico, tem várias etapas, né? Quantidade de jogadores, campeonatos, ser um esporte intercontinental. Para cada modalidade tem uma série de exigências, né? O futebol ele compete, né? Com outras modalidades até mais antigas ou mais conhecidas, mais populares, né? Perfeito. Porém, de 2012 para cá, Rodrigo, eu mudei o meu foco. O meu foco hoje é muito mais na cooperação tá? do que na competição. Não que, eu, não que eu tenha, eu não tenho nada contra a competição, porém, a competição para mim é uma estratégia de divulgação e não Perfeito. o meu objetivo final. Tá? Eu não busco com o futebol é, formar atletas, tá? não que eu, eu posso ter atletas jogando, posso, todos são bem-vindos, mas claro. o meu foco, o meu foco hoje é a cooperação, por isso que de 2012 para cá, eu comecei a trabalhar com o com K, com a letra K. Exato. Coffee ball brasileiro com a letra K. O coffee ball brasileiro com a letra K é o coffee ball do autista, do cadeirante, do Dow, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do excluído, da excluída, tá? Muito bom. do sistema prisional. Esse é o coffee ball, tá? Pessoas com dificuldade motora, pessoas que nunca gostaram de bola, é esse o foco do Corpo Brasileiro. E isso eu, eu começo a fazer de 2012 para cá, ok até agora. E que faz de uma forma grande, grandiosa, uma forma assim, fantástica, quem acompanha seu trabalho, que quem está acompanhando a gente hoje aqui, com certeza conhece um pouco do seu trabalho, outros são conhecendo também. E, e é muito bacana isso, Marcelo, porque as pessoas ao mesmo tempo que... Que imaginam viver uma nova experiência, às vezes não se sentem meio que. Eu estou impossibilitada de fazer algo novo, mas quando conhece o Coffeeball vai, ela, quem disse? tipo, Você não precisa ter nenhum tipo de habilidade, é simplesmente ir lá e jogar. Sim, é, é, eu sempre convido, né? O meu foco nessa divulgação, nesse trabalho com o Coffeeball, é, é transformar essa pessoa, né? É a pessoa que chega numa palestra, quando eu estou palestrando e eu começo a falar do, do jogo, da história, o porquê que ele foi criado, eu começo a observar a reação facial de cada um, né? E quase sempre tem aquelas pessoas que falam, eu não sei, eu não quero, eu não gosto, eu não consigo, a cesta é muito alta, né? A pessoa já vai se auto excluindo, né? E, como estratégia, para alguns públicos, eu evito falar a palavra jogo ou esporte. Eu vou te uhum. ensinar uma dinâmica. Perfeito. Eu, eu vou te ensinar uma estratégia. Eu uso outras palavras. E aí a pessoa começa a se sentir atraída. Né? Dentro da, do, do, do jogo mesmo, eu tenho várias formas de ensinar. Eu vou adaptando o jogo ao grupo que eu estou trabalhando. Né? Eu coloco a altura da cesta ao grupo que eu estou trabalhando. Mas eu ensino você a jogar 3 metros e meio de altura, que é a altura final. Porém, a altura de 3 metros e meio, às vezes, assusta para determinadas pessoas. Né? Então, assim, é, é o jogo, é o Corfebol com K que vai se adaptar ao grupo, e não o grupo se adaptar ao Corfebol. Muito bacana. E que vem de encontro até com o que o Gustavo falou, e eu concordo também, que é essa questão do, do Corfebol com K o futebol brasileiro, ele, ele não tem a mesma pegada que tem lá de fora, nas outras federações, que é o de integrar. Aqui você integra para ir contra tudo e contra todos. Tipo, é uma coisa mais sociável, não é aquela coisa de só joga quem tem talento ou só joga quem quer competir, só joga com quem está pensando em algo maior. É diferente, você, você consegue fazer diferente porque você integra todo mundo do jeito que é rico, pobre, se é alguém que tem alguma mobilidade, enfim, mas sim, sim. isso que é o bonito desse esporte que você, que você traz como dinâmica, não como jogo. Eu já, eu já Rodrigo, é, vou dar alguns cases aqui. É, um, quando eu comecei com o -ball, foi na comunidade Fernão Cardim, perto do North Shopping, na, no bairro de Pilares, e lá eu tinha a masculinização da quadra, o espaço era utilizado só pelos meninos e pelos homens. Tá? É, ensinei o Corfebol trouxe as meninas para o espaço, começaram a conviver com os meninos, foram formados, formamos casais. né? Essas meninas e esses meninos começaram a trazer os seus familiares que não participavam do projeto. Eu lá trabalhava segunda, quartas e sextas, é, Aos sábados e aos domingos, nós fazíamos jogos de cofrebol, eles me davam um horário, porque era sábado e domingo, era futebol o dia inteiro, mas a Associação de Moradores, o Corfebol, fez tanto sucesso junto à comunidade que eles abriram um espaço para que eu fizesse o ball, né? E, e com, com as pessoas. né? Então, assim, o Corfebol, para mim, quando eu coloco um cadeirante, quando eu coloco um autista, quando eu coloco uma pessoa excluída, uma pessoa que tem dificuldade motora, e que ela acerta e eu faço ela acertar uma bola a 3 metros e meio, Rodrigo é mágico. Não, Isso não, não. Tem, não tem dinheiro que pague essa emoção da pessoa, né? De, quando eu aproximo uma família, né, um filho que não falava com o pai, uma mãe que, né, com um problema de relacionamento com o filho, ou seja, já aconteceu várias situações nesses 20 anos do Corfevol, e é, é, é o que me motiva, Rodrigo, dar continuidade. Ou Muito seja, bom. eu acho que, que Deus colocou para mim o futebol, né? como uma ferramenta. Cara, eu vou te dar uma ferramenta e me ajuda aí embaixo. É uma missão linda, uma missão linda. Marcelo, o Marcos faz uma pergunta aqui. Primeiro, o Gustavo, depois nós vamos colocar aqui, antes de entrar no lado B, para quem acompanha o Curtindo Mais, acompanha a Edicão, tem várias entrevistas legais aí no canal, depois você olha aí, tem vários temas interessantes. Mas antes de entrar no lado B, para quem conhece, sabe o que é o lado B, o Marcelo não sabe, ele vai descobrir hoje. <risos> Mas antes de entrar no lado B, Marcelo, a gente vai pegar algumas questões das pessoas que estão participando aqui, mais uma vez meu é, agradecimento tudo Mas uma que foi interessante aqui é você no CoFEBOL, você me falou de, de, de uma experiência que viveu com deficiente físico. Sim, né? sim. Cadê? Você teve uma experiência com algum deficiente visual também no cofebol, não? Já tivemos, sim. Já tivemos sim. E eu tive uma dificuldade grande, né? Porque a deficiência, deficiência visual, né? Eu, eu precisaria de uma bola com guiso Perfeito. Com né? a bola com, com guiso É, com som. Então é, eu passei por uma escola que eu tinha alunos, eles eles tinham deficiência visual, mas não eram não era total. Então o que que nós fazíamos? Nós colocávamos é, jogadores com apitos ou com chocalhos perto da cesta, tá? E eu eu ficava próximo a esses alunos na hora que a bola vinha para eles, tá? E... eu falava, eu, eu ia meio que narrando o jogo, ó, a bola tá se aproximando, tá? Eles conseguiam jogar. E, e aí eu descobri, Rodrigo, que o prazer, claro que você fazer uma cesta é, é, é, é igual o gol do futebol, Sim. né? É o prazer, é o objetivo. Você atingiu o objetivo, você fez o gol. Mas o prazer do Corfebol é tocar na bola. É o passar e receber. É o Rodrigo jogar com o Michael Jordan e o Michael Jordan observar que o Rodrigo está melhor posicionado e mais próximo à sexta e o Michael Jordan passar essa bola para o Rodrigo. É aí que está a afetividade, a troca de passes, é que vai é, é, tornando o corfebol um jogo afetivo, onde o um fominha ele vai destruir o jogo. Mas esse fominha, Rodrigo, ele tem que, ele, ele, ele precisa ser trabalhado, ele precisa, né, desconstruir, né, Eu essa, essa cooperação, né, a que ele tem exacerbada, esse individualismo, né. Então, conforme o fominha, né? Esse, esse, esse competitivo, ele começa a entender o bom Ele começa a entender que o jogo é equipe. Então, tocar na bola é que é o, é o fundamental. E essas pessoas com dificuldade visual, que não era total, né? Elas tocavam na bola. Então, elas participavam do jogo. Tá? Muito bom. Então, foi e, e fazia, Eu, eu colocava a cesta mais baixa, Ou seja, eu precisava de um material melhor, eu precisava de uma bola com guiso para que o jogo funcionasse melhor. Mas mesmo nessa adaptação, tá? o, o, nós conseguimos um resultado muito positivo. É encontrar é. uma resposta além da resposta óbvia. né? Você conseguiu usar de criatividade para poder integrar também quem tem interesse em jogar. Isso é muito bom, pode... isso, é, isso é sensacional. Isso eu, é tive, eu tive um, um case também, um aluno... Eu fui dar aula no bairro do Lins e eu tive um aluno que ele né chamado Diogo o Diogo, eu adaptei o jogo para o Diogo o Diogo ele nasceu sem os braços mas ele jogou com a perfeitamente ou seja ele usava as técnicas do futebol. tá a bola vinha para ele ele dominava no peito no ombro na cabeça na coxa e ele jogava com a e o Diogo para mim eu aprendi muito com o Diogo Diogo até hoje está no meu Facebook eu tenho um carinho enorme por ele morrendo de saudade dele eu não sei se ele se nós ele está me assistindo né mas é, Diogo me ensinou muito tá então assim dentro desses 20 anos Rodrigo esses meus alunos os meus colegas de profissão meus colegas de faculdade essas pessoas me motivaram muito eu tenho muitos amigos eu acho que é a maior riqueza do futebol é, foram as amizades, as amizades que, eu, que eu consegui ter você é uma delas com certeza, nossa, gratidão minha pode ter certeza que para mim é um prazer cara, te receber aqui para falar do Confebol, falar dessa história de vida porque é, é, é fantástico é glorificante poder levar essa e, experiência que você viveu e que você vive diariamente quer dizer, sim, é e, e, e eu tenho um cuidado também, Rodrigo de agradecer a cada mestre que eu tive na Universidade Castelo Branco tá onde comecei. né Eu era muito chato, eu perturbava muito os meus professores pesquisando. né Eu agradeço muito, porque tudo que eu faço com o Corfebol, eu tenho um pouquinho de cada mestre da, da Universidade Castelo Branco, tá? dos ensinamentos. Eu sempre, que eu reencontro eles, eu sempre falo, ó, o que eu faço com o Corfebol tem um pouquinho dos seus ensinamentos. E depois, Rodrigo, com outros mestres nas outras universidades que também abriram as portas para o meu trabalho. Então, as universidades aqui do, Brasil, do, do Rio de Janeiro e do Brasil também, que eu já visitei, eu tenho muito a agradecer, muita gratidão por, por ter é, é, dado essa oportunidade de eu mostrar o que, que eu venho fazendo com o Coffee ball. Muito bom, Marcelo. Bem, a gente já vai quase chegando no final do programa aqui, o, o de carona hoje é diferente, mas muito legal, muito bacana, espero que quem está acompanhando, quem acompanhou desde o início, depois vai ficar gravado, vai ficar com o programa para você compartilhar com quem tem que conhecer, sim, tem que conhecer esse esporte bacana, conhecer esse ser humano fantástico, o Marcelo Soares, esse grande professor de educação física, esse questionador... Esse cara que gosta de integrar, de fazer da competição algo de cooperação, que é uma coisa maravilhosa. Falta muito isso nos dias de hoje, principalmente com essa pandemia, que não podemos sair de casa para praticar o bom, mas que você possa montar na sua casa, usando da sua criatividade para gerar uma cesta, para criar uma cesta, enfim. Mas trabalhando aí os seus fundamentos para levar isso dentro da sua casa, disseminar... Isso que o Marcelo está trazendo para a gente hoje. E aí, Marcelo, como o Continuo Mais fala dos quatro pilares, eu quero saber de você, além de todo esse trabalho maravilhoso que você faz, esse desafio diário que você tem, é saber como é que você trabalha, se é que trabalha os quatro pilares na correria do dia a dia que a gente usa aqui no Coutinho Mais. Primeiro, o pilar físico. Você faz alguma coisa de, de físico, já que você é um professor de educação física? Bom, é casa de ferreiros peto de pau vamos dizer assim a gente gosta eu gosto de ajudar as pessoas eu venho orientando várias pessoas né que vem me perguntando sobre séries né e é, eu tô fazendo atividade física assim até porque Legal. né a gente parado né a gente começa a, a o apetite aumenta a gente começa a comer certas coisas que a gente não comia né? Uhum. A idade vai chegando, né? já, já tenho cabelo branco aqui. Não, não fala que eu estou cheio também. A gente tem que estar tá cuidando. A gente tem que tá, estar tá se cuidando. Né? Então, a gente tem que fazer, nem que seja meia hora de, de atividade física, a gente tem que fazer. Na parte mental é e física. Eu... E na parte mental e física, o Marcelo trabalha alguma coisa? Alguma coisa desses pilares, não? Sim, Rodrigo. Eu gosto muito de fazer... É, eu, eu, é, as pessoas, às vezes, me perguntam, ah, você está em está tá calado né eu gosto muito de eu faço algumas mentalizações tá onde ali eu agradeço e peço quase sempre quando eu tô nessa nesses momentos eu, eu, a minha expressão facial muda as pessoas acham que eu tô chateado mas não eu tô ali é, é é a minha meditação, é o meu foco é o agradecer primeiro e depois eu peço um pouquinho também peço muito bom e na parte espiritual Marcelo trabalha alguma questão espiritual também não você isso do Marcelo Marcelo sim sim Rodrigo eu, eu gosto eu sou eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus né é, quando eu tive no sistema prisional eu tive acesso a muitas religiões tá eu, eu religiões que eu nem assim que eu não não tinha escutado... Quer dizer, já tinha escutado falar, mas eu não, não via a prática. Até porque eu tinha detentos lá do mundo inteiro. Não eram só brasileiros. Tá? Então, eu, eu, eu me tornei mais religioso. É o que eu falei para você. Essa, essa minha ida ao sistema prisional me, me, me modificou, Marcelo. Né? Perfeito. Então, eu, eu acho que... A gente, tem que, a gente tem que ter uma religião, eu acho isso super saudável, seja ela qual for, e chegar a Deus, é um canal. Maravilha. Marcelo, a gente vai, vai quase encerrar aqui, tem o um lado B, mas como eu havia prometido para quem acompanha aqui o, o programa de hoje, quero primeiramente agradecer a todo mundo que pôde participar aqui com a gente, espero que tenha gostado desse bate-papo com o Marcelo Soares, conhecer um pouco mais o futebol. Antes de encerrar, ele vai deixar o contato dele, caso você tenha aí alguma questão a mais que não lembrou de colocar aqui no chat, né, Marcelo? Eu preciso fazer uma homenagem especial aqui, Rodrigo. Rapidamente. Você vai fazer uma homenagem especial ao tempo que você quiser, meu amigo. O canal aqui. É uma, nós é uma pessoa. Cheio. É uma pessoa muito especial na minha vida que eu estou morrendo de saudade. É o meu filho, Miguel de Oliveira Soares. É, Miguel está com oito anos. Está lá em Petrópolis. Já tá falei para ele. Participando, hein? Está participando aqui. Tá assistindo. É, já falei para ele preparar as costelas que quando eu encontrar com ele, vai ser aquele festival de abraços, né, vou tocar piano lá nas costelas dele, já falei isso para ele, e eu tenho uma missão com Miguel, Miguel é é o meu presente, é o presente que Deus me deu, e Miguel não vivenciou ainda o Corfebol, tá, então o Miguel vai começar a vivenciar o Corfebol, é... é... Eu tenho certeza que ele vai se apaixonar. Se eu consigo fazer os filhos, dos amigos, os meus alunos se apaixonar, eu tenho certeza que o meu filho também vai se apaixonar por esse trabalho. Não tenha ah, dúvida. Então, eu Não quero mandar dúvida. uma oração para o Miguelito. Grande tá aí... Miguelito. Grande Miguelito, com certeza, está lá se emocionando também, de ver o paizão aí, falando sobre a sua história, falando do Corfebol, falando desse trabalho maravilhoso que você faz, que engrandece quem participa aqui conosco que é o caso da, da Rosemary Regis, que fala muito bem do seu trabalho, que é o caso da Sheila Bandeira, é o caso do Marcos, é o caso do Gustavo Cavalheiro, é o caso da, do... Vamos um, ah, lá, vamos descer aqui, vamos ver aqui mais gente que participou, e participa. Glaucia Leão também, que fala do trabalho de perspectiva inclusiva, que atende a todos, que também comenta de que, que hoje, né, que a gente não pode sair com causa da pandemia, mas o COFEBOL pode ser uma maneira de estar... Todo mundo junto em cooperação, perfeita a colocação. A questão da deficiência visual também fazer parte do jogo, como você já colocou. O Céu Montagens também falando que seu trabalho é sensacional, que teve o prazer de participar de alguns jogos com você no Meier. Também o Márcio, o Márcio TecBRJ, falando sobre. Ele jogou com o Gustavo também, tiveram uma, um jogo junto do Confebol, onde os dois ficaram na marcação, estilo Vampeta, fiz que é o Márcio, né? <risos> e também falando de como foi bacana poder conhecer o coquebald que é um esporte que de fato como você já colocou a gente já falou aqui que permite um jogo entre cadeirante e andantes no mesmo time isso é a coisa mais bonita que tem também a participação de homens e mulheres na equipe, onde o homem marca homem e mulher marca mulher. Então, se você está ouvindo o programa, acho que não, né, vou jogar porque vou marcar a mulher e tal, está muito enganado. aqui também não tem isso, não. Tem o um respeito acima de tudo. Bem, mas como eu havia prometido antes de encerrar o programa, tem o um lado B, o lado curioso, o lado pinativo do entrevistado que responde e bate pronto. É tranquilo, é galera, Marcelo. É eu te falo que é mais tranquilo do que o que você já passou na sua vida, os desafios os diários que você tem, meu amigo. Podemos fazer o lado B? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, Marcelão, fala pra gente aqui uma saudade. Uma saudade? Pegou, pegou pesado, hein, cara? Pênalti, hein? É pênalti? Minha saudosa mãe. Sua mãe. Perfeito. Uma alegria, uma. Marcelo. Uma alegria? O nascimento do meu filho, Miguel. É... É emocionante, é emocionante, veio no coração. Pô, pegou pesado, pênalti. Hein? Dois pênalti. Veio no coração. Quando eu faço essa pergunta, Marcelo, normalmente a entrevistada fala assim, mas uma só, não posso ter outras saudades. Não, mas mas não, posso falar. Isso é muito bonito, porque com certeza sua mãe querida está com você nesse momento e está sempre te iluminando, meu amigo. Pode ter certeza disso. Com certeza. Vamos lá, Marcelão, para quebrar o estado. Quebrar o estado, lá. quebrou o estado. Vamos lá. O que, que você costuma fazer quando ninguém te vê fazendo? Uh, ouvir música, a banda norueguesa, a Tem que ouvir. Todas, todas, todas. Inclusive eu sou, todo mundo que ouve a Ha lembra de mim, né? É, até, até os que não gostam de arrar, lembram de mim. Fala pra gente aqui agora, então, o gesto do galo. O gesto do galo? É... Ah, isso era uma brincadeira de, de infância, de adolescente, e era uma comunicação gestual entre um grupo de amigos. E... Quase sempre era quando a gente queria se aproximar do gênero oposto. É isso aí. Faz o um gesto aí, eu estou pedindo aqui para você fazer o um gesto. Eu faço com você, eu tenho um rapó, vamos junto. Ô, Marcelão, e fala aqui então, e o que, que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te fazer? Se ninguém pudesse fazer? Te ver fazendo. Me ver fazendo. Poxa, tem tanta coisa. Eu já ouvi tanta coisa cabulosa, meu amigo, dos eu outros sei. entrevistados. É que é uma pergunta que vem na hora, assim, talvez não venha no momento. O que, que, eu, que, que eu gostaria de fazer se ninguém me visse fazendo? Aí, para te ajudar também, para quem acompanha, que eu já recebi várias perguntas também de quem acompanha o Coutinho mais, quem acompanha <risos> o Dicarona do Coutinho, eles falaram assim para mim assim, Pô, Rodrigo, você faz a pergunta para os entrevistados, mas você não responde. Eu falei, respondo, respondo também, ainda mais hoje, que é um de Dicarona diferente, um de Dicarona virtual, então vai entrar na brincadeira também. Então, o que, que eu costumo fazer quando ninguém me vê fazendo? Eu costumo ficar no espelho, conversando comigo mesmo, como se fosse algum, algum, algum personagem. Aí eu fico imitando gestos. Não sei o quê eu imito muito desenho animado. Eu tenho essas coisas de ficar conversando comigo mesmo, de fazer a música e ficar interpretando, as coisas de maluco. Agora, o que eu gostaria de fazer se ninguém me visse fazer, me ver fazendo? Uma das coisas eu queria, eu queria ser um fantasma para poder ir num local e ver como é que as pessoas se comportam naquele ambiente, entendeu? Se ninguém me ver. Ah, eu gostaria. Eu gostaria de voar, cara. Eu gostaria, gostaria de, voar. de voar. Voar. Muito bom. Que legal. Eu queria ter um mesmos poderes do, do super-homem. Perfeito. Perfeito. O Márcio, é isso mesmo. O que você faz quando ninguém estiver fazendo? O que gostaria de fazer quando ninguém pudesse te ver? De ouro preto, grande capital inicial, faz parte do lado B. Eu peguei isso para é. a gente poder ilustrar ainda mais o programa aqui. Obrigado, viu, pela participação, Márcio. É... Eu quero saber de você agora: isolamento, sim ou não, Marcelo? Sim, sim. Sim. É... Eu, eu não sou médico, mas eu gosto de escutar os médicos, né? Eu acho que a gente tem que se isolar. Infelizmente, não tem jeito. É uma pandemia, é um vírus que se espalha aí pelo ar. Nós estamos vivendo um pesadelo, onde nós somos os protagonistas, né? É um filme de terror, ficção científica. Mas a gente tem que se isolar. Então, eu sou a favor do isolamento sim. Perfeito. Duas últimas perguntas para a gente encerrar, Marcelo. Um okay. objetivo que você busca ainda? Um objetivo? Ser o pai que eu não tive. Ser o pai que eu não tive. E uma palavra que te define? Gratidão gratidão, perfeito gratidão. faço das suas as minhas palavras gratidão, Deixa o seu canal querem falar com o Marcelo Soares como é que faz, que caminho seguir, que caminho que eu faço para saber mais do conferbol, para trazer o Marcelo para dentro da minha escola, para dentro da minha empresa, para fazer essa dinâmica esse esporte que na verdade é dinâmica também fazer parte da sua vida, fala aí Marcelo tá com você. Bom, a gente tem aí a nossa página, agradecer a Luísa Leão que vem construindo e vem me auxiliando nesse trabalho de construir a página do Corfederal Brasil, nós temos a página no, no Facebook, né? Só curtir lá, mandar, né? Nós temos o Instagram também, Corfederal Brasil. É, tá, a página está sendo reformulada, está lá com várias matérias na TV, vídeos, né? Textos, né? Fotos. Ou seja, através das, das redes sociais a gente você consegue contato conosco. Após a pandemia, eu pretendo fazer encontros em locais públicos, em áreas de lazer, aqui, principalmente aqui no Rio, onde eu resido, mas nada impede que né, eu vá para outros estados, e aí a gente tem que ver isso, né, como é que seria feito isso. Porém, eu, eu peço a ajuda aí dos colegas né, do Brasil inteiro que queiram trabalhar com a modalidade, que né, façam contato com a gente para que a gente possa organizar esses encontros. Com certeza. Então, então, através da página, você entra em contato direto conosco. A gente, né? Inbox, a gente... É, eu dou o celular, o zap, né? nós temos um grupo é, no zap. Então, na página, é só deixar a mensagem que vamos responder imediatamente. Maravilha. Aí fica o convite... E fica o convite, ó, lembrando que é coffeeball com K, hein? Não vai Isso. colocar coffeeball com C, porque aí você vai se bananar e não vai fazer a cesta de três metros e meio, que é a grande sensação do jogo, hein, gente? É trabalho o trabalho do professor Marcelo Soares é coffeeball Brasil com K. Exato. Okay? Coffeeball com C não é o, o, o trabalho que eu venho desenvolvendo. Perfeito. E eu faço o convite, o Marcelo Soares vai estar junto comigo através da minha empresa, a Girasório e Desenvolvimento Humano, que é uma empresa que valoriza aí as relações, valoriza a comunicação, Teremos o prazer de nos encontrarmos novamente na próxima terça-feira, ao lado de Gustavo Cavaleiro, professor doutor, que teve a experiência, vai contar um pouco da experiência dele no que diz respeito à cooperação do esporte do CoFEBOL na vida dele, ao lado do professor Fábio Broto, um dos grandes nomes, um dos grandes pais da cooperação do Brasil, e eu, Rodrigo curtir junto, para levar para você aí um pouco mais da empresa Girassol, empresa de treinamento, e também um pouco mais de como cooperação e cofebol podem fazer e faz a diferença na sua vida. Certo, Marcelo? Certo, terça-feira estamos juntos, vamos falar do Corfebol Cooperativo, né? Vamos aí ter a presença desse ícone, do, que é o professor mestre, eu chamo ele de mestre dos marcos também, professor Fábio Broto. É, é, cooperação Fábio Broto, né? É, é a mesma coisa. Então, a gente vai ter essa presença esse esse ícone, do professor de educação física também, e aí vamos abordar muito, bastante esse assunto, né? Através a Girasole, e a gente só tem a agradecer essa oportunidade aí. A oportunidade, tá a gente que agradece também, estamos juntos nessa caminhada, nesse aí fazer cada vez mais se disseminar, levando esse esporte maravilhoso aí para a sociedade, para quem busca algo que não seja apenas a competição, mas que seja dinâmica, que seja o um esporte mais saudável, um esporte onde você leva aí a disciplina, leva o amor e leva o lúdico. Valeu, Marcelo, obrigado pela participação de você que acompanhou até aqui essa, essa, esse de carona com o Curtir Virtual é o primeiro, vamos fazer outras porque me cobraram, e eu fico muito feliz com a presença de vocês, espero que você tenha gostado, e a gente se vê por aí até terça-feira na Girasole, mas aqui no continua Mais, sempre que você quiser. Basta se inscrever no canal, ficar por dentro das novidades que vem por aí. Marcelo, gratidão, obrigado, sucesso, e o Rodrigo Curtito aqui em São Paulo sempre... Na sua torcida, e quando abrir, meu amigo, acabar essa pandemia, estamos juntos para a gente disseminar isso aqui ah, junto vou aqui também. Eu São Paulo, eu adoro São Paulo. E é um dos estados, é o estado que eu mais visitei para fazer o coffee ball na rede Sesc, São Paulo, que sempre apo... apoiou o nosso trabalho. Inclusive, Rodrigo, eu me oriento geograficamente em São Paulo através dos SESCs. Né? Eu pergunto onde é... qual é o SESC mais próximo que você mora. E aí é onde eu me oriento, que eu fico meio perdido aí nesse mundo. Chamado São Paulo, né? Carioca fica meio perdido nesse mundão aí. <risos> eu eu né? tô perdido até hoje aqui. Eu perdi um pouco o sotaque, mas sei como é que é. Mas estamos juntos, meu amigo. A gente tem pessoas aqui para ajudar também. O Gustavo, que está acompanhando aí, sempre ajudando sim. também. E todo mundo que acompanhou aqui, sempre ajudando, torcendo pelo seu trabalho maravilhoso, o trabalho bonito que você faz. E vamos em frente, Marcelão. Vamos em frente para acertar a cesta de três e meio. Com certeza. Rodrigo, eu quero agradecer a presença aqui. Eu estou transmitindo via é, Facebook. É uh, muitas pessoas aqui, amigos. Né, amigos de infância, professores, quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, né? é, são pessoas que acompanham o nosso trabalho, muito carinho e gratidão a todos. Muito obrigado, vamos nos inscrever aí no, no canal do Rodrigo, que é sensacional, galera. Okay? Será um prazer, obrigado, viu, Marcelo, obrigado a você que acompanhou, será um prazer te receber, tendo mais esse amigo aqui comigo, o canal, continua mais, eu sempre falo, curtindo mais, o canal que sem você não existe. Então vamos juntos. Gente, boa noite, obrigado pela carona junto comigo aqui, e vamos de pizza sem ketchup aí, e pizza aqui com ketchup, não, ao contrário, vamos que vamos, Marcelo, até é, mais. Biscoito, biscoito, não é bolacha, biscoito, né? Biscoito, é biscoito, porque é recheado, olha a polêmica, vamos cortar. Tá vendo, tá vendo? Valeu, Marcelo, até mais, meu tá amigo, gratidão pra todo mundo. Até o próximo, de Carolina mais Valeu. Valeu.